casamento celta, batizado católico, cerimônia de Umbanda. Em todos eles, o sal é o tempero da fé. Esse mineral ganhou significados sagrados na Grécia Antiga. O poeta Homero o definiu como divino. O filósofo Platão afirmou ser uma substância cara aos deuses. O Antigo Testamento lembra a destruição de Sodoma e Gomorra, Durante a fuga, a mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo aos mensageiros de Deus, e foi transformada numa estátua de sal. Tá nervosa? É. Tá? É. Tá um pouquinho controlado, pelo menos eu acho. Luana e Danilo, uma história de amor que até parece coisa de novela. quem, quem conquistou quem? Eu sou da moda antiga. E pegou de jeito com um poema. Inexplicavelmente você não sabe me negar. E a cada entrega, nosso sonho é mais real. Acredite, talvez, no final feliz, ou simplesmente não pense tão profundo. Faça apenas como eu sempre fiz. Me e, ame e não me do seu... seu mundo. Ah, quem resistiria? Eles se conheceram há sete anos e hoje finalmente vão selar os votos numa cerimônia. O sal vai unir os dois. Estamos num casamento celta. O povo nômade, inicialmente no que era a Germânia, hoje a Alemanha. E desde o início os celtas usavam o sal nas cerimônias. Sim, isso com toda certeza. O formato da bênção dos quatro elementos e do uso do sal é fidedigno ao que era já desde sempre. Já já a gente vai conhecer. Enquanto isso, vamos dar as boas-vindas aos pequenos Pedro e Rafael. Foi desejo das mães batizá-los juntos. Ficamos muito amigas, é, casamos no mesmo ano e gravidamos quase juntas também. O sal aquilo que conserva. Uma pitadinha de sal na língua da criança significa isso. Pela primeira vez provaram o sal. Desde o século VI. Ele é usado no batismo, mas poucos sacerdotes mantêm a tradição. O sal é um símbolo muito profundo, muito bonito. Cristo fala, vós sois o sal da terra a luz do mundo. O sal é aquilo que dá sabor, e sem sabor a vida não tem alegria. Da palavra sal vem a palavra sabedoria, sal, salute, salvação. O um mundo marcado pela violência, pelo egoísmo, pelo desamor, nós que temos fé, temos que fazer diferença. É. A oração ela é, é aquilo que nos aproxima com a divindade, independente do credo. Em muitos centros de Umbanda, o salão precisa ser purificado com sal antes das cerimônias. Para descarregar, é, dissolver essas, essas mazelas espirituais, que ficam presas nos locais e nos ambientes. O copo com água e sal ajuda a equilibrar as energias. E em determinados momentos também é indicado. Que se faça uma limpeza do ambiente com sal grosso, né? Sempre junto com água, né? então me dá uma boa receita para ser boa. feita Um sal grosso. Você vai apanhar um punhado, uma pequena porção, vai diluir isso com uma quantidade de água razoável, né, que dê para você se banhar do pescoço para baixo e já tá descarregando bastante coisa, tá tirando tudo que é os fluidos, né. O sal é muito poderoso, né. O sal é muito bom, né. Eu tô nervosa. Quando eu fico nervosa, alguma coisa assim, eu tenho... Um pouco de dor de barriga. Se a Helena, filha do Danilo, está assim, imagina o pai vendo a Luana linda desse jeito. Sobre a mesa, a representação da água, do ar, do fogo e da terra. Através do sal, com seus cristais, poderosos catalisadores da energia negativa, que suas preocupações fiquem para trás e que tudo em suas vidas se transforme em luz. Como você mesmo escrevendo o poema que fez pra mim, inexplicavelmente não soube te negar. E fiz exatamente como você fez. Te mim e não te tirei do meu mundo. Te amo por ser tão igual e tão diferente de mim assim me fazer também essa pessoa melhor. Te amo eternamente. Não existe substituto pro sal. Também não existe substituto no amor pra mim que não é o Eu espero que o sal possa fazer durar.